É, vamos ali o meu filho Chegar mais ali no um cantinho Eu eu consegui arranjar foi isso aqui Será que dá? É pouco Ui, mas você nem abriu ainda Você não quer contar é, Como eu disse É pouco mas quem sabe eu consigo comprar alguma coisa na loja de penhores. Lá é mais barato. <risos> o importante é você ficar noivo, né? E eu quero que você seja muito feliz. Eu fico muito grato. Eu nunca vou esquecer a ajuda do senhor. <risos> <risos> Com licença. Heitor, é, é, é, é, é, é, é, é, o que foi? Chama o pai de novo, chama pai, papai. Ué, ah, Riago, é o que é que é que você tá fazendo aqui? Eu, eu sou a Berenice, amiga da Joana. Eu vim botar ordem na casa, mas parece que não botou ordem nenhuma. Hum. É que tudo tava de perna pro ar depois da tentativa de assalto. E vocês têm notícias da Joana? Antes de vir para cá, passamos no hospital, ela não acordou ainda, mas também não piorou. Ah, eu fico muito contente. E vocês o que vieram fazer aqui? Estamos com a chave da casa. Nós viemos... Não interessa o que viemos fazer. Me faço um favor, nos dê licença. Não, é. hum. Hum. não gostei nada de ver essa mulher aqui. É. E ontem, na hora do assalto, não tinha tanta coisa espalhada pelo chão. Será que ela estava procurando alguma coisa? Pedruquio? Será que ela achou? Hum, não sei, Catarina, vão procurar. Que hoje eu não saio dessa casa aqui enquanto a gente vasculhar é ela toda. Bom. Ela reagiu bem durante a noite. Agora nós podemos ter esperança de que ela vá. Olha. Veja, doutor Batista. Veja. Ô oh, minha periquita, oh, você acordou. Como está se sentindo? É melhor não falar com ela. O importante é que ela acordou. Você vai ficar boa. Eu sei. Parece que o papai guardava muitos papéis aqui dentro, ah, é, as coisas que ele achava que aqui ninguém ia procurar. Não é mesmo, Catarina? Ah, água. Ah, água, Catarina. Hum. Catarina, veja. Veja. Deixa eu ver logo, Petruca. É igual o que tinha minhas apólices. Achamos a minha herança, Petrúquio! Petrúquio, achamos! <risos> Petrúquio, somos ricos! <risos>